A identificação de José com o estilo é tanto que ele está gravando um CD cantando em japonês. Deu até uma palhinha pra gente. Together we